Para que a gente consiga melhorar a qualidade de nossas páginas e do nosso site, a gente sempre ouve falar, e eu mesmo falo isso para algumas pessoas, meus alunos, que a gente precisa melhorar o nosso conteúdo. A gente precisa cada vez mais uh, qualificar o conteúdo da nossa página. E hoje a gente tem muita opção para poder fazer isso. E algumas pessoas sempre me perguntam, Rodrigo, o que, que eu preciso fazer para melhorar esse conteúdo, para melhorar o meu site, para que fique mais agradável para a pessoa ler? E aí tem algumas dicas, hoje a gente tem uma infinidade de opções, mas tem algumas dicas bem simples, que são, simples, são muito ah, banais, que o Google adora e você ajuda cada vez mais o Google a ler o seu conteúdo. E aí, primeira coisa delas são as Page Headers, aquele H1, H2, H3, o que aquilo representa para o Google? Minha página fala, por exemplo, sobre carro e vai falar sobre Fiat, que vai falar sobre carro utilitário. E dentro disso, o Google consegue entender melhor o seu conteúdo. O grande mestre Steve Krug, ele fala que a gente precisa transformar a nossa página em um grande outdoor. Por quê? Quando você bate o olho no outdoor, você já identifica de cara o que que fala aquele outdoor, qual propaganda, qual empresa está tá ali. E aí, nós, como internautas, nós também fazemos uma, um escaneamento nessa página. Com isso, você, o que que você consegue? Você elimina os usuários com péssima qualidade, com que não são que não é o público-alvo e qualifica os seus usuários da sua página. Basicamente, ah, quando você estrutura o seu conteúdo, você ajuda o Google e o seu próprio usuário. O que, que você tem? A satisfação do usuário. É isso que o Google quer sempre, como a gente sempre fala. Um outro ponto muito legal são as imagens. Ah, isso é meio, meio batido e tal, mas funciona muito bem. O Google quer que quanto mais você... Uh, melhore o seu conteúdo, qualifique o seu conteúdo, mais você consegue a satisfação do seu usuário. Então, se você conseguir uh, misturar o texto com, a, com imagens, e também com vídeos, o Google vai amar isso, texto, vídeo e imagem. O Google ama esse, esse tipo de mistura e ele consegue identificar se, aqui, se, é esse, se aquele determinado vídeo, imagem e texto estão falando sobre a mesma coisa. E se tiver, e os seus usuários também vão passar mais tempo na sua página porque vão assistir o vídeo, você vai ganhar um CTR muito grande, você vai ganhar tempo de tempo que as pessoas fiquem no seu site, na sua página. E isso você consegue, claro, aumentar o seu ranking. Bom, basicamente, se você fizer, se tiver essas quatro dicas, colocar, estruturar sua página com a PDF header, imagem, vídeo e, principalmente, também, essa junção de posts, você vai, com certeza, obter melhores posicionamentos no Google, simplesmente por fazer isso. Bom, espero que você tenha gostado. Até a próxima!